Eu não nasci há mil anos atrás, mas eu nasci há 75 anos atrás, em 1944, em Santos, no dia 29 de setembro. Para os que são aficionados, eu sou Libra. Balança, tentativa de equilíbrio. E a minha vida política, ela está muito ligada à vida dos meus pais. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai se tornou vereador em Santos. e ele fez uma trajetória com quatro para cinco mandatos, quando em 1964 ele que era do PTB de Jango Goulart ele foi caçado, como Jango Goulart também foi na época do golpe militar da ditadura, e acabamos sofrendo um momento difícil da nossa história. Então eu, sou filha única, eu, meu pai e minha mãe, ficamos presos em casa, na rua onde eu moro, no bairro do Imbaré, em Santos, até hoje, é, por quatro, cinco meses, guardados por, por militares, pelo exército, e essa é uma época que foi terrível para o Brasil, para, para a minha pessoa particularmente, porque nós vivemos tudo isso. E eu tinha para mim que eu não queria entrar na política. Por quê? porque é um lugar doloroso, meu pai acaba morrendo com 50 anos de idade, em 1971, muito jovem e eu e minha mãe ficamos um pouco com a herança de que ele deixou. O que acontece então? Chegamos em 1979 e o governo baixa a tentativa de fazer a anistia. Eu tinha para mim que não tinha que ter anistia, que anistia quer dizer perdão e as pessoas que tinham sido punidas em 64 e na minha cidade em 69 também, elas eram culpadas de ter uma opinião, um modo de ver a vida, uma posição política, um ser perdoados por quê, mas de qualquer maneira, eu filha única, me vi absolutamente engajada em fazer essa luta, que era a luta de todas aquelas pessoas que tinham sido punidas, particularmente o meu pai, que estava no bojo dessa injustiça. O que aconteceu nessa época? A gente não pode esquecer que depois do golpe no Brasil, eu insisto, em Santos e Cubatão, pela segunda vez em 69, as pessoas que tinham engajamento político com o social, uma chamada esquerda, tinham ido para o Chile, onde houve em 73 outro golpe militar, um Pinochet, e aí aquelas pessoas que tinham ido para lá para se salvar aspas, da ditadura no Brasil, acabaram pegando uma outra ditadura e acabaram indo para a Europa, particularmente para a França. Ficamos nós no Brasil, particularmente as mulheres, filhas ou viúvas daquelas, daqueles, uh, a maioria, né, homens, uh, acho que quase que 100% homens, de, de uma época tão trágica uh, da, da vida brasileira. E aí, em 79, não teve jeito. Majoritariamente, as mulheres rumaram para fazer a anistia. Quem estava lá? A mulher do Mário Covas... A viúva ah, de, do Rubens Paiva, eh, nós temos um, um lugar em Santos que é um transbordo de, de passageiros, que a gente, o terminal rodoviário, que tem o nome de Rubens Paiva, em função disto, a época que eu, que eu fui prefeita, e aí o que, que a gente fez na anistia? Nós, majoritariamente mulheres, nós fomos lutar para que as pessoas que tinham ido expulsas fora do Brasil pudessem ter a dignidade de um retorno uh, dentro do daquilo que se chamava a possibilidade política de fazer a vida voltar com outra dignidade, principalmente com outra cidadania. Isso aconteceu, só que nesta época eu, que tinha um compromisso de nunca entrar na política, comecei a prestar atenção um homem interessante, de voz rouca, que fazia a liderança com outros metalúrgicos em São Bernardo do Campo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Fiquei encantada porque muitas das coisas que ele falava lembravam meu próprio pai e a dignidade do, do, dos trabalhistas daquela época Eu não esqueci que meu pai era do PTB do Jango. E aí o que, que acontece? Eu vou para São Bernardo, vou para o estádio da Vila Euclides e fico absolutamente seduzida por aquela situação. Daí, o que que fizemos? Começamos a trabalhar para fazer um perfil de um partido que tivesse a maneira de ser e a visão de mundo daquilo que estava sendo falado em São Bernardo. E lá, vamos agora me reportar a Santos, Aconteceu a partir da anistia, e a anistia foi assinada em novembro de 1979, nós tivemos algo diferenciado. Como as mulheres tinham feito essa luta, a primeira comissão provisória de Santos, ela foi quase que 90% composta por mulheres. Uma luta que antecipava a luta feminista, de quase 40 anos depois né, que estamos agora vivendo, e que marcou profundamente as relações políticas da cidade e também da região. Claro que antes da gente chegar a Santos, eu tive a honra de poder ser fundadora do PT em nível nacional. Éramos poucas mulheres. E eu me lembro que no colégio Sion, Há ah, uma foto histórica, eu tinha um cabelo deste tamanho, eu ia e Meia Ladevig, que foi a primeira é, presidenta do PT, é, formalmente falando, antes nós tínhamos na comissão provisória uma outra mulher, Lenimar Rios. Então, só mulher, lado dos os meus lados. A gente acabou fazendo essa formatação, Porém, isso não acontecia em nível nacional e também em nível de São Paulo. No Colégio Sion, nós fundamos o PT. Na foto tem o Lívio Dutra, tem o Lula, tem o Zé Dirceu, tem o Quem tem o, Busquém, tem, tem o, o Jacob Itá, Enfim, nós das antigas, né? Alguns já se foram, lamentavelmente. E o que, que acontece? Eu acabo fazendo parte de uma carta cuja assinatura chamou-se Articulação dos 113, que migraria para a formatação partidária como o primeiro grupo entrosado e com base para cuidar de um partido formalmente registrado.